Duas horas depois, tô contra um Talon. Agora eu tô com a unha certa, item certo, tudo certo. Tudo certo pra dar errado, velho. Tá, o cara vai pro bot side. Depois ele pode passar pelo mid de level 3. Ele passou a mid level 3. Como já dito antes, né? Você não vai morrer pro Talon, né? Você não vai. Você não vai matar 2v1, né? Você não vai. 3v1? Não vai. Você não vai matar os 3, né, Riven? Sozinho. Ah, para. Ah, para, né? Ai... Nossa, o cara pegou 6, ele vai matar. Ah, para, né? Vai participar do cebolão, Tim? Será que vai ter cebolão? Cebolão presencial? <risos> Faça imediatamente, baiano. Baiano, low. Hum, entendi. <risos> Ô, Luluzinha! Ah, Lulu tá 5, velho. Nossa, vai morrer ainda. Uh. Ai, matou viado. Ele tem item já. Vai ter hora de star mid agora, provavelmente. Vem pro quadra, lixo. Tá reset? Pegou a reset? Agora vamos de base. Peguei meu segundo item, estou de giga big velho. Morreu. Ai, olha o jeito que eu morro, velho. Oh, dá pra ir pro Drake ainda, na real. O cara não startou ainda, os caras estão meio atrasados. Dá pra lutar, velho. Só tem que esperar a minha ult. Ai, tava sem ult, cara. Ah, degastou tudo. Olha esse cara, velho. Insolente. Tem que ser mais. Ai, como que eu morri? Como? Como? Cara, eu tô demorando muito pra usar meu W. Olha esse Alex jogando. Tá jogando que sabe, hein? Beleza. <risos> <risos> nice, velho. Vou dar chase nesse cara não, velho. Preguiça. Tá porra. O Echo o vai entrar no barão. Caralho, Alistar. Morre desgraça. Alistar é muito paia, velho. Sério mesmo. Ah, eu não consegui usar meu item, véi. Tomei CC. O Alistar me comou 15 vezes! agora vai ser uma geazinha, né? E aí eu não morro mais esse jogo. Esses itens aqui eu já não morro mais, velho. Só se eu quiser muito. Cara, eu ia usar o Modrinário bem quando o está me deu CC, velho. Talvez tenha sido um pouco tarde mesmo. Ixi, pulado. Ah, vai acabar o jogo sem mim mesmo, velho. Na moral um inútil? É isso? Tá fazendo heréria sem ele parecer forte, mas cara, Heréria de rei é solo kill, velho. E 1v1. Um Se eu tivesse uma rei no lugar de qualquer item aqui, eu, eu moraria bem mais fácil, na, rápido nas fights. Essa build que é muito tanque, velho. É mais forte, com certeza. Gosto muito, gosto muito. Caralho. Mata os cara, mata os cara, dá GG não. Nossa, os caras é sem graça, velho. Boa, boa time. <risos> Ireninha foi no grau esse game, velho. Deu pra dar uma brincada. o Viego, o cara foi bom também, né? Fez base.